Olá pessoal, é um prazer recebê-los no anfiteatro Anatômico. Eu sou o professor Eduardo Beber e esta aula será sobre a cavidade nasal óssea. Então, inicialmente, um pouco de etimologia para vocês. Quem quiser ler, dá uma pausa, porque eu vou passar o slide para o vídeo não ficar muito longo. E agora sim, o conteúdo da aula. Relações, limites, comunicações e, por fim, a irrigação da cavidade nasal óssea. Primeiramente, como essa é uma aula específica sobre a cavidade nasal óssea, a primeira coisa que devemos fazer é retirar toda a parte cartilagínea do nariz e do septo nasal. Muito bem, essa cavidade, a cavidade nasal óssea, ela se inicia... Anteriormente na abertura piriforme, que é delimitada pelas margens inferiores dos ossos nasais e pela incisura nasal de ambas as maxilas, e ela se estende posteriormente até duas aberturas afuniladas, que nós vamos ver no próximo slide, que são os conos, que conectam a cavidade nasal com a parte nasal da faringe. Essa cavidade, ela apresenta um aspecto trapezoide, onde nós identificamos um teto estreito em sentido laterolateral, um assoalho mais amplo que o teto, em sentido lateral-lateral, duas paredes laterais e um septo nasal que separa a cavidade nasal em duas partes, uma à direita e outra à esquerda, ao longo de toda a sua extensão. Agora, apareceu uma imagem do osso etmoide que é um osso complexo, com várias partes, vários acidentes anatômicos, e difícil visualização nas peças, muitas vezes quebrado, mas que é muito importante para essa aula, porque ele participa de vários limites, várias paredes, como teto, septo nasal e paredes laterais. Então aqui, primeiramente, em uma vista posterior do esfenoide para facilitar, e agora, com os demais ossos articulados, para visualizarmos o limite posterior da cavidade nasal, que são os conos, essas duas aberturas aqui. Cada um deles é delimitado inferiormente pela lâmina horizontal do palatino, lateralmente pela lâmina medial do processo pterigoide, do esfenoide, medialmente pelo vômer e superiormente pela asa do vômer, que se encontra, que se articula com o processo vaginal do esfenoide. Acerca das relações da cavidade nasal óssea, superiormente, ela se relaciona com a fossa anterior do crânio, inferiormente com a cavidade oral, posteriormente, como nós já dissemos, ela se relaciona com a parte nasal da faringe, e essa transição é marcada pelos conos, anteriormente, ela se comunica, ela é contínua com o nariz, e lateralmente, no adulto, que é essa imagem que estamos observando, lateralmente, ela se comunica com o seio maxilar, com as células etimoidais, e mais lateralmente ainda com a órbita. Compara com o recém-nascido, que por conta do viscerocrânio ainda não ter se desenvolvido, essa relação lateral da cavidade nasal é principalmente com algumas células etimoidais e com a órbita. A gente ainda não tem um seio maxilar bem desenvolvido no recém-nascido. Vale lembrar que, muito embora nessa imagem, que é uma vista frontal, a imagem não mostre, posteriormente ao seio maxilar e à órbita, nós temos a fossa pterigopalatina que é também uma relação lateral da cavidade nasal. Em relação aos seus limites, as paredes que delimitam a cavidade, nós vamos seguir essa sequência. Inicialmente, o teto e assoalho, depois a gente fala do septo nasal ósseo e, por fim, da parede lateral, que é um pouco mais complexa por conta da quantidade de ossos e acidentes anatômicos que existem nela. Então, inicialmente, teto e assoalho. O teto, de sentido anterior para posterior, inicialmente ele é composto pelos ossos nasais, seguido da parte nasal do osso frontal... A maior parte do teto é constituída pela lâmina cribriforme do etmoide e, posteriormente, pelo corpo do esfenoide. É exatamente por conta do formato do corpo do esfenoide que nós temos essa transição da cavidade nasal para a faringe, que são os conos, essa Passagem afunilada que caracteriza os conos, por conta do formato do corpo do esfenoide. Em relação ao assoalho, é bastante simples, são apenas dois ossos, os dois terços anteriores, composto pelo processo palatino da maxila de ambas as maxilas, enquanto que o terço posterior ele é formado pela face nasal da lâmina horizontal de ambos os palatinos. Então, outras imagens para vocês. Isso daqui é uma vista inferior do teto, com ênfase na lâmina cribriforme, que é o maior componente do teto. E aqui é uma vista superior do assoalho, onde nós vemos os processos palatinos da, das, de ambas as maxilas e também a lâmina horizontal de ambos os palatinos. Em relação ao septo nasal ósseo, primeiramente vamos observar essa imagem. Pela abertura piriforme, nós percebemos, até porque a cor está diferente, nós observamos que são dois ossos, um mais superior e outro mais inferior. Olhando para essa imagem do lado direito, fica mais claro, fica mais fácil. Superiormente, ele é composto pela lâmina perpendicular do etimoide e inferior e posteriormente pelo vômer. Lembrando que a lâmina perpendicular do etimoide se articula com a crista esfenoidal enquanto que o vômer se articula com o rostro esfenoidal. E agora a parede lateral. Então, eu fiz uma montagem, com certeza isso vai ajudar. Primeiramente, nós temos a maxila, essa é a face nasal da maxila. Observem essa grande abertura, não está quebrado, é desse tamanho mesmo. Essa abertura se chama hiato maxilar, que dá acesso ao grande seio maxilar no interior do corpo da maxila. Então, olha só. Agora... Apareceu o palatino, essa é a face nasal da lâmina perpendicular do palatino. Mais posteriormente, agora, o esfenoide, essa é a lâmina medial do processo pterigoide. O lacrimal, reparem que junto, né, articulado com a própria maxila, já começa a delimitar o canal lacrimo nasal que vai ser completado exatamente pela concha nasal inferior, que é um osso próprio, é um osso à parte. E, por fim, para finalizar essa parede lateral, o osso etimoide. Notem que, nessa vista, nós visualizamos as outras duas conchas nasais. Essa é a concha nasal média e essa é a concha nasal superior. Por vezes, existe uma quarta concha nasal é a concha nasal suprema, mas isso é uma variação anatômica. Reparem ainda que aquele ato maxilar, que era grandão, por conta né, de todos os ossos articulados, ele reduziu bastante e quando tiver ainda o revestimento de mucosa, ele vai se reduzir ainda mais. Agora, para ficar bem claro, uma imagem do Wolf-Heidegger, onde tudo está colorido. É bem fácil de nós identificarmos todos os ossos. E vou aproveitar essa imagem para explicar a diferença de tamanho das conchas. Observem que a concha nasal inferior ela é a maior, a concha nasal média é um pouco menor e a menor de todas é a concha nasal superior. Observem ainda que sob as conchas representados aqui por essas setas, existem espaços para passagem do ar. São os meatos nasais. E o nome deles é bastante simples, é o mesmo nome das respectivas conchas. Então, esse daqui é o meato nasal inferior, esse é o meato nasal médio e esse é o meato nasal superior. Aproveitando ainda essa imagem superiormente à concha nasal superior, nós temos um pequeno recesso lá no extremo superior e posterior da cavidade, delimitado pelo osso esfenoide e pelo osso etimoide, e é exatamente por conta disso que esse recesso só pode se chamar esfeno etimoidal, que é o local onde se abre o seio esfenoidal. Em uma vista anterior, eu fiz um esquema, aqui em azul, o osso etimoide, em vermelho, o vômer, amarelo, as conchas nasais inferiores e agora as partes do osso etimoide. Então, aqui, o teto, né parte do teto é a lâmina cribriforme, parte do septo nasal, a lâmina perpendicular do etimoide e lateralmente nós temos os labirintos etimoidais com as células etimoidais no seu interior. Reparem que nós temos essas lâminas curvadas inferiormente e em direção ao septo nasal, que são as conchas nasais. Essa é inferior, que é um osso independente, a média e a superior que pertencem ao etimoide. Sob... As conchas, como já foi dito, temos as passagens para o ar, que são os meatos nasais, e aqui em verde está destacado um espaço que é o meato nasal comum, que é exatamente um espaço entre o septo nasal e as conchas. Mas o foco é aqui no meato nasal médio. Observem que algumas células etimoidais médias elas são aumentadas e elas se projetam para o interior do meato, gerando um abaulamento da parede do labirinto etimoidal. Esse abaulamento ele é visível e é chamado de bolha etimoidal. Mas muitos autores, e principalmente na clínica, ainda é muito utilizado o nome em latim que é bula etimoidal. A legenda de tudo isso, para facilitar, mas vamos para o próximo slide. Ainda em vista lateral, da parede lateral, Imediatamente anterior à concha nasal média, nós observamos uma depressão rasa que é chamada de átrio do meato médio. Esse átrio ele é delimitado superiormente por uma crista óssea chamada de crista do nariz, que muitas vezes também é chamada pelo seu nome em latim, principalmente na clínica, que é o nasi. Agora, com a concha média removida, a bolha etimoidal, e aqui nós notamos uma projeção óssea em formato de gancho, que é chamada de processo uncinado. Esse intervalo, esse espaço em forma de meia-lua entre a bolha etimoidal e o processo uncinado, é chamado de hiato semilunar, onde normalmente está localizado o ósteo do seio maxilar, podem existir ósteos acessórios, e esse hiato semilunar, ele se continua superior e anteriormente em direção ao seio frontal, com o nome de infundíbulo etimoidal. Então aqui, Algumas imagens, primeiramente aqui do lado esquerdo, um esquema bastante didático do Grace, onde nós observamos o hiato semilunar se continuando anterior e superiormente em direção ao seio frontal com o nome de infundíbulo. E aqui, numa foto, exatamente uma sonda passada pelo infundíbulo etimoidal. Além das comunicações com os seios paranasais, a cavidade nasal ela se comunica com outras fossas e outras cavidades. Então, superiormente ela se comunica com a fossa anterior do crânio através dos forames da lâmina cribriforme, lateralmente com a fossa ptérigo-palatina através do forame fenopalatino, que notem que ele fica localizado imediatamente posterior a concha nasal média. Inferiormente, a cavidade nasal ela se comunica com a cavidade oral através do canal incisivo. E ainda, essa cavidade se comunica com a órbita através do canal lacrimo nasal, onde o ósseo de desembocadura desse canal é exatamente aqui no meato nasal inferior. E, por fim, para finalizar, a irrigação, então tem duas imagens, a do lado esquerdo é uma representação da parede lateral da cavidade e do lado direito do septo nasal. Basicamente, a cavidade nasal é suprida por ramos de três artérias, a etimoidal anterior, a etimoidal posterior e a esfenopalatina, onde todas as três elas emitem ramos laterais e ramos septais. De maneira didática... Nós acabamos dividindo essa cavidade em uma parte superior e uma parte pósteroinferior. A parte superior, tanto da parede lateral quanto do septo nasal, é suprida por ramos das duas artérias etimoidais, anterior e posterior, que são ramos da oftálmica. A parte póstero-inferior, de novo, tanto da parede lateral quanto do septo, é suprida por ramos da esfenopalatina, que é um ramo terminal da artéria maxilar. Olha a artéria maxilar aqui. Particularmente, a região anterior, antero inferior do septo nasal, além de ser suprida por esses ramos septais que eu acabei de citar, recebe ainda ramos da palatina maior. Olha que interessante, nós temos aqui a palatina descendente, depois ela se transforma em palatina maior, e ela vai atravessar exatamente o canal incisivo, e aqui a continuação atravessa o canal incisivo, onde ela vai se anastomosar com um ramo septal posterior da esfenopalatina, que muitos autores acabaram batizando de artéria nasopalatina, pois ela acompanha o nervo de mesmo nome. Mas além desse ramo da palatina maior, essa região do septo nasal também recebe uma contribuição do ramo do septo nasal da labial superior e acaba existindo nessa região uma grande quantidade de anastomoses que tem uma importância clínica muito grande principalmente nos casos de sangramentos intensos então é uma área que merece muita atenção